querido do canal New Arts com Amor, né? Vamos a reciclar uma banquinha da vovó, que eu encontrei isso aqui, eu achei bonito e não quis jogar fora, porque dá a pena jogar uma peça uma peça dessa fora e a gente sabe que a gente pode é, utilizar ela para alguma coisa, né? Então o primeiro passo é o que? Ban... O, o, o, o pedaço da, da, da banquinha, né? Que é o pé, que eu mandei até serrar aqui de lado, ó, De lado não, no meio, que ela grande, tava estava rachado Aí eu mandei serrar Vou utilizar quatro pregos e arame e martelo nesse momento. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse esse, esse prego aqui. Agora vamos preparar a massa. Então tá aqui a massa, eu usei 2 de 500 de gesso, 2 de 500 de cimento e água. Vamos adicionar água. A vasilha já tá untada com óleo Vou colocar aqui A nossa massa Vai ficar uma peça muito bonita né? E a gente não vai querer Perder jamais Esse pé tão bonito é, eu é. Aqui vai ser agora uma nova pátria. E esperamos secar porque esse aqui com 40 minutos tá seco. eu volto a mostrar a vocês como ficou. Gente, eu coloquei mais massa, né? Para vir até aqui em cima. E agora vamos desinformar ela. aqui para cima. Bem, gente, para esse passo agora vamos usar um pedaço de papelão, estou usando isso aqui no caso já amoleci todo ele, um pedaço de garrafa pet e fita crepe. Então, vou fazer? Vou envolver aqui, ó. Ó. Agora eu vou preparar aquela mesma latinha de água Vou colocar é, é, cola E a quantidade de cimento é dependendo do tamanho da luminária que você vai fazer em casa né? Eu, colo eu já coloquei a quantidade que eu vou usar Que foi, que foi uma de, de, de, de 500 de cimento e tiras tiras de tecido que já está envolvida na nave então vamos colocar aqui para facilitar o nosso trabalho Gente, então não dá para vocês ver detalhes, só depois de secar, então tá, fica só assim, ó, a peça enrolada no papelão, porque é só uma base, porque esse papelão vai sair daqui, então nós vamos aguardar por 24 horas para poder desinformar, e lembrando, é que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? É, o link lá do grupo no Facebook New Artes com Amor Que vocês vão lá também Que eu vou deixar as ideias lá Tudo que eu fizer e vocês também Entrem lá Vamos se conhecer melhor, vamos conversar Certo? E vamos Esperar essa pecinha sacar aqui Por 24 horas Então gente, já passou As 24 horas Vamos agora tentar desinformar Isso aqui foi só aqui foi o Tá aqui essas partes aqui pra abrir o máximo que a gente puder quando tirar vai ficar isso aqui ó mas não tem problema que a gente vai envolver de novo com com o cimento, passar aquela nata de cimento, certo? pra ficar essa peça se der pra abrir mais quem quiser abrir mais passo abre é o que é que eu vou fazer aqui nesse momento vou fazer aquela nata de cimento e passar nele até ele fixar né ficar bem durinho é... e é isso que eu vou fazer nele aí eu só volto com ele pronto depois depois dele já fixado para fazer a montagem da luminária ok fazer a parte da instalação da fiação do, do nosso da nossa luminária, a minha é com LED mas eu vou fazer essa com essa, com essa instalação aqui, caso vocês queiram fazer a instalação com luz comum, certo? vamos precisar também de massinha do Repox e medir a vasilha que vai colocar a instalação que vai massa aqui dentro de concreto e gesso, certo? vamos medir aqui, ó a gente mede aqui no ó. Então eu, tô, eu vou cortar quatro dedos. Então tá aqui, ó. Pronto. Vou só colocar aqui. O buraco atrás. vou pegar a massa Poxa colocar logo assim. Fica até melhor. Aí encaixa aqui, ó. Pessoal, é para o fio que vocês vão usar sair aqui. Aí espera um pouquinho para secar. Aí vai vir para cá, ficar assim, certo? Eu vou preparar a massa. Aí volto com vocês. Eu tenho isso aqui. O que a DuraPox seca aqui no cano. Então já está aqui, ó. Eu botei a olho mesmo, pessoal, não, não me dei. foi a olho mesmo tirando do, do saco e botando aqui, o cimento e o, e o gesso. E agora eu vou só adicionar água. A vasilha já está untada com óleo para facilitar, facilitar a saída. Vou isso aqui para não entrar a massa, certo? Vamos colocar agora aqui a, a nossa mistura. fica colado, certo? Pronto, já está aqui pessoal, agora vamos esperar que essa massa secar como eu já tinha dito antes, ela seca rápido é 40, 45 minutos, ela, tá ela já está seca para tirar aí eu volto com ela para desinformar com vocês, vou reservar ela aqui no cantinho e vou mostrar para vocês para que eu quero essa luminária Lembra da banquinha que eu tinha visto? Que eu tinha achado? Então essa luminária vai vir pra cá Pra essa banquinha E vai ser pintado com esse verniz aqui marrom Certo? E ela vai ser branca Vai ser branca E eu vou dar uma incrementada com outra cor Ou dourada ou prateado Pra colocar aqui E eu só volto com elas prontas pra vocês Mas eu vou dar uma jateada Pra vocês verem como é que eu quero que fique aqui mais ou menos, certo? Aqui, ó. Okay. Então vou fazer isso nele todo e eu volto com vocês. Para vocês verem. Vou cortar porque não dá para tirar... Vamos lá, tá aqui. Isso aí ó, o fio, e o outro tá lá dentro, tá pra vocês verem, mas tá aqui dentro, certo? Então nesse momento, o que eu vou fazer? Fazer Dou uma acertadinha daqui da colar, como eu falei, essa minha aqui eu não tô fazendo para colocar lã, eu vou colocar umas leds que sobrou do Natal, que eu não, led é coisa que não se desperdiça, né? preto, assim, pinta o que tem em casa, por tanto que sai, e que fique uma peça bonita que vocês gostem, certo? Agora vamos só terminar, antes de secar, vamos Então gente, eu preferi pintar assim porque eu gosto dessa forma rústica, dessa forma mal pintada, né? não é um mal pintada, acho que assim fica um trabalho mais artístico, mais bonito, entendeu? Mas cada um pode fazer da sua forma, essa é a minha forma que eu encontrei para que a minha peça ficasse bonita do meu gosto, certo? E se vocês gostaram já deixe seu joinha, seu compartilha, se inscrevam no canal que ajuda muito. Não esqueçam também que aqui eu vou deixar, o, o, o, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do grupo New Artes com Amor lá do Facebook, hein gente, por favor, vão lá também. Pronto gente, aí já finalizada a nossa banquinha que a gente reciclou, né, e a luminária. Eu vou dar mais uma aproximada para vocês verem a banquinha como ficou bem interessante Olha só ela, como ficou linda Pintei das cores que eu falei é Marrom e a luminária foi prata com preto E coloquei, como eu disse, a LED que tinha sobrado do Natal passado E vocês façam mesmo, vamos aproveitar gente Fica uma peça muito bonita e harmoniosa nas nossas casas Eu sei que na minha eu adorei Desde já, por favor, se inscrevam, compartilhem, comentem aí, que eu vou adorar aí os seus comentários. Comentário de todos vocês, um beijo a todos os meus inscritos. Está aí a peça pronta. Beijo, beijo, beijo.